Oi família, como vai vocês? Que? Quem é você o ser esquisito? Eu sou a galinha, sou vocês daqui milhões de anos mais evoluído. Evoluído? Parece a gente depois de jogados na bosta e cobertos de pena. Ha, ha ha ha Sua mãe é tão franga que foi assada na ceia de Natal. Ha ha, ha ha ha Espera o que é Natal? Não sei, não chegamos nessa época ainda. Você é tão pequena que usaram sua cabeça para limpar cera de ouvido. Você é tão insignificante que seus filhotes viram omelete. Você é tão estúpida que nem tem braço. Ha ha ha ha. Bando de otário.